Nós estamos aqui no Gustavo Povinho. Então, povo, o, o site é Robux Yellow. É, aqui, ó. O Robux Yellow. Aqui, ó. Gente, então vocês vão Depois que abriu ó, o Robux Yero, vocês vão em joy Ui os... Aqui vocês colocam o username do Roblox seu, tá? Tem mu... Eu acho que tem gente que coloca o meu Mas tipo, não dá porque eu tenho segurança Entendeu? Mas é o seu nome do Roblox, tá? O único Aqui, login Carregando Gente, então aqui, ó Eu tenho 7.69 Robux bora povo aqui, ó Promo código Gente, o promo código, gente Só vai até vocês conseguirem é, Só pode 150 pessoas usar, tá? Então, gente, o primeiro código é Berlim Berlim, Berlim, não Berlim Acho que eu consegui, né? Eita, consegui Próximo é Paris Paris Paris Aí, gente, aqui, ó Não deu erro porque vocês precisam fazer uma missão Então, gente, vamos aqui nesse free date de... Gente, então, vocês, eu vou nesse daqui Tem esses dois aqui, que é rapidinho Então, bora nesse daqui, que eu quero esse daqui Yeah <risos> Então, povo, aqui, ó Quatro minutos é Pra assistir esse vídeo aqui Yeah. Vamos... Gente, vai passando o tempo Por enquanto, deixa o like Se inscreva no canal e compartilhe Para seus amigos Yeah Então povo, como acabar o vídeo Eu volto com vocês Em 4 minutos eu volto com vocês Pronto, pode falar tudo Falta 3 segundos para Parar Provo, então, Clique-to-Continue. Yeah! Yeah! Esperar, porque aqui, ó... Baixa a carregando. Clica, peraí. Uhum. Não vai atualizar a tela, não? Ah, eu acho que... Peraí, tem que ler aqui. Pessoal, vamos pedir a ajuda da pessoa técnica do canal... Papai Jujuba Não, eu acho que eu sou... Fala, pai, oi Seu negócio deve estar com algum... Fala, pai, oi Fala, oi Fala Aqui, já fez a missão Fala, é, oi. Deve ser o navegador Oi, Fala. eu sou o papai Jujuba Yeah! yeah. Então, parou aqui Mas não sei porque estava... Não tava dando aqui, ó Você clica aqui que não tá indo Mas você clica com o botão aqui direito é o mouse. Do mouse aqui E vai em nova guia Aí ele vai abrir a, essa tela aqui Que é a da missão que já foi feita Aí você volta lá pro Olha quantos robô que você tem Já mudou uhum. 9.3 Queria ó. que esses robôs fossem real Tudo fosse real Então põe o código lá Paris, né? O segundo código Paris Fala aí quantas pessoas aqui, quantos, quantos códigos tem esse aí? O quê Quantas pessoas já pegou esse código? Não, pera aí Olha lá, mostra lá o, uh! o tanto de robux que você pegou já Pera aí gente, eu tenho três robux mas mais esse, vinte e três Eu tô falando ali Aqui povo a gente tem dez robux e oito centavos, tô rica Tá, tem outro código Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Não, não é nada, não. Ah, não vi Madrid quantos, quantos, quantos usuários já usou esse código? Não, faço a mínima ideia, gente Mas olha, todos os códigos aqui 100, 150 pessoas podem usar Mas menos que 50 pessoas já podem ter usado Essas coisas Ai, não, Bem mais Fazer outra missão Fazer outra oferta Clica aqui no. ó Essa é a missão mais fácil. Cadê? Aqui 025 Põe aí, tô, tô falando. Um vídeo. Pai, posso fechar isso aqui? Pode, As três. Obrigada, que eu não vou deixar a coisa aberta e as pessoas falando que não conseguem, porque tá colocando seu usuário, né? É, pode aí. ser. Gente, então, tem pouco. Esse é um site que você coloca... Desce lá pra ver. Não, aqui. Em cima. Aqui, ó. Tenta dar um continue aí. Agora foi. Olha lá. 2 de 10. Aí você desce e vai até 10 de 10. Não, ali. Isso. Tem gente que fala que não consegue pegar os robux colocando aí, mas é assim, é um site que você entra com o seu usuário, continue. Gente, pra mim, eu acho que vocês estão tentando entrar com meu, o com meu nome do Roblox, tá? Com o meu nome do Roblox. E você tem que entrar com o seu usuário do Roblox, quando você resgatar os códigos, vai ficar no seu usuário, então assim, você vai juntando os códigos. Até resgatar. Aqui já tá o 4 de 10. Aí o pessoal fala assim, eu coloco. Eu tem, né? Pessoal que fala, ah, eu não consigo. E tem gente funciona. que pergunta aonde que coloca os códigos. É, então. Por isso que você tá fazendo isso aqui. Tá mostrando. Gente, é passo a passo, gente. Não pula o vídeo, que senão, Tipo, você pula o vídeo um segundo, você já perde toda o seu, mais ou menos tudo que eu tenho o que fazer. tutorial. Aqui. É, tutorial. Tutorial é a melhor coisa. Ó, oh, 6 de 10, tá vendo? Vai chegar no 10. Tem que fazer isso uma de vezes. É, essas duas missões são as mais fáceis. Hum. E... Continua. 7 do 10, né? Hashtag Papai Jujuba Lindo. Ó, 7 do 10 Aí as pessoas Assim, ó, nós tá gravando esse vídeo agora 20 horas e 39 minutos 20 horas e 39 minutos 11 do 11 de 2020 Tá, tá gravando agora E esses códigos saíram uma hora atrás É, esse código saíram uma hora atrás Então muita gente já usou esse código Então quanto mais gente pegar no nosso canal Gente, esse vídeo vai ser lançado nas pressas eu vou lançar já esse vídeo para vocês conseguirem pegar esse canal. Ou oh, esse rique. canal, esses esse códigos. É nesse canal. Meu, meu pai é meio doido. É que isso, dá para perceber que ele fala tutorial. Então. Música. Aquele do 512 Robux. Pessoal, fala que não ganha. Que agora é nível 150. Pessoal. Gente, então. O... O atualizou aquele negócio Aquela oferta Porque agora não é Tipo, você tá em 30 dias para chegar no level 150 e, se você... e não dá mais no level 100 Agora é 150, tá, gente? Mudou E tem que entrar com o Facebook senão ele não dá. Agora Aí só é dá só com o Facebook Só dá uma vez Tipo, você vai ter que criar no Facebook Olha lá, 11, 11 Você viu que mudou? Mudou -se. 11 Robux, já. Vou já... colocar o código lá? Qual que é o código? Me. Me. Madri. Madri. Madrid. Madrid. Madrid. Tá, tá, tá, tá. Olha, tô... Quantos robôs que você tem agora? Eu... Olha, gente, peraí. Deixa eu abrir aqui o meu Roblox rapidinho. Olha. Tô no topo. Você ganhou 25 centavos da oferta que você fez lá. Vê lá, mostra quanto robô que você tem. 13? Entendi que eu tava jogando um jogo meio alerta. <risos> Gente, então, eu tenho três robux, atualmente E agora, a gente, tinha... Anot... Resgata. Fala, res... mostra e, aí, Gente, pra... aqui, ó. Pa tem resgatar. que clicar em Witch uh. Aqui, ó. Join Group. Entra no grupo. E, uh, lindo. Volta aqui, ó. Witch Dread. Aqui, ó. Espera. Eita Era só sete Não, doze, né? Era... É, mas tem que fazer outra missão Só que agora, deixar pra amanhã Amanhã você grava o um vídeo Resgatando Gente, amanhã eu gravo o vídeo é resgatando É porque as duas missões mais fáceis já, já, já usou Então tá bom, vai. A gente vai Daqui a pouco a gente volta Vai mostrar em outro site agora Genlots.com Yeah. Yeah. Gente, eu tô perguntando, no roteiro. Entra aqui. com o seu login de. O seu login, não o meu, tá, gente? Agora aqui. Não, o seu tá pelo. pelo Gmail. Aqui você pode entrar pelo Gmail ou pelo. Aqui, ó. Lindo. Ou pelo seu usuário do Roblox. Lindo. Ó, você tem 98. Clica ali, ó. Lá, lá, lá. Cadê? Não tem um. Cadê? Acho que é Aqui, ó. Promo, gente. que é isso? Enter... Embaixo. Gente, o código é E-A-G-E-N Aqui, sete É esse código aqui, ó. Esse código, a e g l e Shhh é ah, aqui? É que eu me pego no somor Usei Tá bom aí Oferta Vamos tentar fazer oferta lá de novo I'm sorry Aqui é normalmente ele não deixa fazer a mesma oferta ah lá, ele não deixa, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui ó Um, um Robux Vamos tentar fazer uma oferta de 4 minutos de novo. É, tá vendo? Dá o um play aí. Aí já volta, né? A gente, já volto com vocês. vai Não, vai, vai, vai, vai tá. Voltando aí, ó. Já tá 3, 4, 2. Sim! Povinho! Terminou. É só clicar aí embaixo. Aqui. Não, pode clicar normal pra ver. Vai lá. E tanto faz, né? É. Mas se caso alguém entrar, vai, botão direito, nova desce, desce. É só pra dizer que viu o site. É, porque aí, vê lá se pegou o Robux. Vamos, é por isso. Não, agora nós temos que colocar o código, EAG-27. EAG. EAG. EAG67. E a... Não, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, que eu vi que tá errado, né? Que ó eu... é, Não foi? Povo! Acho que o Código superou. Não, é por causa do... Tu já é, fez já duas missões dele e aí não pode fazer a mesma missão. Pior que não tem outra missão mais fácil. Tem com isso. Ah, mas aqui demora. Olha, já fez esse e esse, né? Uhum. Os dois, esse aqui, dois, é o mesmo. Tinha que pegar uma missão rápida, aí não dá. Que então, tal esse, instalar, abrir. Não, ah, esse aqui é iPhone, tá vendo? iOS. Ou você faz uma missão de quiz aqui, cadê a de quiz aqui? É porque a de 15 que... ah, eu. Não, de Pera aí. Vamos tentar fazer a de 15. Que... De ah, com ele, com ele, com ele. Não, essa aqui é que é mais rápida. Qual? Cadê, cadê, cadê? cadê de. Pouquinho. Que marca? Fortnite. Não, pra, pra ser mais rápido. Mas Fortnite eu sei tudo. Não sabe nada? Aê. Meu Deus. Ixi, cadê? Aê. Não tem. Tem o do porquinho, tá? Tem um rato. Não, é aqui. Acho que é. Hein? Que. Como nós não fizemos nenhuma de diva, diva, é diva mesmo, <risos> sou diva. Sou diva, maravilinda! Não, não tem aqui, cadê Acho... o Terry? Ofertor não é, né? Não, aquela... <risos> não, peraí, peraí, vou até lá em cima. É, é unicórnio é aquele lá... É... Mew. Mas demora isso aí pra fazer, vou tentar fazer no celular. E mostrar pro povo aqui. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui dá isso quatro é coins. Isso é marca de quatro celulares e carro. Carro tu me ajuda, tá? continue. Yeah! Vamos lá. Vamos lá, primeira marca. Apple. Apple. Essa aí. Tá, Continua. Next. É porque tem que... Essa é cega. É cega? Tá. Vamos fazer aqui, ó. Aqui. Ah, isso aqui eu sei. Eu acho. É o seu. Tum, tum, tum, tum. Vamos lá. Essa daqui é Chevron. Chevron. Eu quase falei Chevron, mas eu falei Chevron. Ah, isso tanto faz. Uh, isso é da Leshus. Leshus. Next. Pera. Napster. Next! Ai, ah, esse eu esqueci o nome! Pranks! Ai, ah, já vi! Tem algum vídeo? Pranks! Pranks! Pranks! Ah, não faz! Aqui é Star Alliance! Tá, não faço a mínima ideia que é isso. Então, o assim, que é isso, meu? Hum, u-bunti. <risos> é um o buntu. Um buntu. Um buntu. Ai, eu, eu sei qual é, é nesse trem. Doce. De doce eu entendo. Hum, arbu, arbus, arbus, arbus. Ah, deve ser negócio para para subir? para <risos> subir. Deve ser avião. Ah, eu acho que... Ai, ai, ai, ai. MSN. Isso é antigo, né? Deve ser. Ai, gente, que é o novinho! Prefiro meu cachorrinho. Uh, vamos ver. Blackberry. Deve ser black, né? Porque tem negócio black, então deve ser black. Uh. para mim, é Uma cobra. Correntes. Vamos é, Electrolux Hum, chique Yeah Yeah Gente, aqui, ó Bridgestone É de pneu Deve ser Não, na verdade é, né Acho que é Safe UI, gente. Vamos lá. Qualquer pergunta estranha, eu pergunto pro adivinhador aqui do lado Gente, que que é isso? Tá. Eu chuto, eu só chuto, eu só chuto pela... Aqui, ó. Eu só chuto pela imagem. Deve ser aqui. Sei lá, parece uma rocha, uma rocha. Aí foi Roche. Roche. Deve ser. Hoster. Hoster. É de basquete, eu acho. Sei lá. <risos> Deve ser, né? Deve ser. Next. Prim. Gente, nome de criança. Carly is Junior. Junior. Ô, oh, cachorrito. Ai, que fofinho. Panda Impress, tá na cara, né? Tá na cara, porque tem um panda, não vai ser poder Impress. Tá. Vamos ver. Claro, né? Ai, ai, okay. ai, ai, okay. ai, ai okay. Ah, Lindo. Next. Xerox. Xerox. Uh. Esse é Atari. É de, é de jogo. De jogo eu entendo. Aí, Google. Hum? Ah, é Chrome. É, ai, tanto faz, né? quase a mesma coisa. Ai, gente, não ia Google. Na verdade é Chrome, né? que o Chrome veio do Google. Ai ah, eu acho que eu sei. Ah, é de café. Ai, ah, sei lá. Tem uma coisa parecida com isso de café. Next. New dove. Oh! É que eu não vi. É, é Dove. Vai. Tá acabando, pessoal. É pra fazer a missão. Ai, ai, ai, ai, ai. E-Hop. Ah não, é boy. Ai, pensei que era hop. Que tem uma marca de hop com coisa de coelho. Ai, confundo. Ai, tanto foi, mas eu cheguei perto. Ai, ai, ai, acho que eu sei. Citroën. Citroën. Setinhas pra cima. Sempre com assim. Hum. Ah! Isso aqui é desenho. Não. Ai! É coisa. É negócio de desenho, eu acho. Não, é um canal. Gente, aqui, ó, eu sei qual é. Eu vou acertar. Snapchat? Ai, gente. Ai, sei lá, gente. Que confundo nesses aplicativos. Hum... Uh, Spotify. Spotify. Spotify. Spotify. Próximo. Hum. Esse é Torberoni. Né? Torberoni. Aperta aí. Ai! Não sei. Tem um urso oh. no. Ai, que vovó bonita. Vai, avança aí pra. Next. Ai, essa é daqui eu sei. Que eu amo. Pepsi. É sem assim, <risos> Pepsi. É sem gás. Pex, pex. Pepsi. Ah, isso é, aqui é de, é de basquete hit. Isso é de basquete É, esse é basquete Parece um Halo Halo? Halo É uma coisa que voa em cima da sua cabeça do Roblox Sei lá. Ferrari Essa é a marca de carro hum. Famosa, cara Não, isso todo mundo já sabe, né? Cara. Muito cara Essa aí É, Bugatti É B, B. Bugatti. Então, o que, que eu disse? Next. Nossa. Não, tudo de que é AR. Agora o meu canal vai ser Juju Danica Ar. <risos> Juju Danica Ar. Ai, ai, ai, não, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Ah, gente, deve ser. Ah, não! Oh, vamos lá. Tá acabando lá em cima, lá, o processo aqui, ó, o último, Ó o oh, bebezinho, Jeber. Não faça, gente, Jeber, é Jeber. Jeber. Gente, espero não ter errado nada. <risos> Ai, ai, ai, ai, tu escorredi 100% Uau! Ai, deu 100% E agora vamos tentar usar o crorigo Ah, essa... deu deu já consegui, ah, lá, já, consegui. Tá vendo? já consegui, já consegui Agora tem que pôr o código aí Pra ganhar mais 25 Ganhar 25 moedas o código, hein? É, é, né? É, clã. Aí não vai dar para retirar ah. Ah, é Glen 67, né? 67. Oh! oh. Wow. Olha lá quantas moedas você tem. Dá pra jogar de Robux agora? Eu acho que ele vai pedir pra fazer missão pra pegar, então tem que fazer só amanhã pra fazer essa missão do... Robux... Não dá. Aqui dá pra pegar 10, ó. Deixa ah, pegar 10 tenho. aí. Põe aí, seu usuário aí. Ih, 25. Não dá. Tem que juntar mais. Hyper. Vamos ver se ele não pediu pra fazer missão de novo. Senão, vou resgatar só amanhã. Aí, Mas... Dá pedir mais uma oferta. Né? já fiz várias ofertas aí de rápido Posso fazer, né? Mas, então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, isso foi meio que o um tutorial, né? Que tem muita gente que pergunta, né? Então, é... Muita gente mesmo. Como <risos> é, é que faz? É, e onde que te retira os robux, etc. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero é assim que vocês tenham gostado, gente. Me segue no Roblox. Esse Amanhã... É o Roblox. Amanhã vai ter volta do retorno da, do Robux Zero, tá? do Jubanerica Virtual Distância. Falou!